E eu tenho uma grande novidade para contar para vocês, a gente vai se mudar. Pois é, a casa que vocês estão acostumados a ver a gente fazer live, vídeos e tudo mais, a gente não vai mais morar lá. Nós em breve estaremos morando na nossa nova casa, que inclusive é uma casa própria. A gente acabou de comprar uma casa e eu quero convidar você para conhecer essa casa. Vem comigo. Vamos lá que eu vou contar pra vocês como é que aconteceu essa doideira toda, mas pra começar eu já vou pedir pra você curtir esse vídeo, né? Dá o seu like, dá o seu coração, dá tudo que você tem dentro de si, já coloca um comentário, entendeu? Já coloca, olha, eu tô aqui Pri, tô contigo, tô adorando essa mudança, quero acompanhar tudo, porque a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês. É, e vou começar contando pra vocês por que que isso tudo está acontecendo. Porque diferente de todas as nossas outras mudanças, na nossa vida, essa mudança é muito especial. Não só porque a gente comprou a nossa casa, é a segunda casa que a gente compra na nossa vida, e na Bíblia diz que a honra da segunda casa será maior do que a primeira. E eu tenho certeza que a honra da segunda casa será maior do que a primeira, porque foi realmente uma direção de Deus pra gente, na nossa vida, vir para cá, mudar de bairro, mudar de casa, mudar de dar de tudo, assim, nos afastar de várias coisas para que a gente possa receber coisas novas na nossa vida e, consequentemente, na sua também, né? Porque tudo que a gente faz na nossa vida gera consequências na vida de vocês que nos acompanham, que são nossos alunos, que nos seguem e que estão dentro da organização com a gente. Essa é uma mudança que vai acontecer tipo de forma muito rápida. Por quê? Primeiro, porque tem alguns motivos, tá? Primeiro de tudo, hoje a gente mora num lugar alugado, né? Então, enfim, eu pago aluguel lá e tô vindo pra um lugar onde eu estou comprando uma casa. Então, você já imagina, né? A partir do mês que vem, teremos o quê? Todos os boletos chegando juntos. Então, assim, não dá pra esperar essa casa daqui ficar, tipo... 100% pronta. O que seria 100% pronta, Priscila? Com armários planejados, com todos os lustres que a gente deseja, com todas as cortinas, com os frufrus que eu adoraria já ter dentro da casa. Não vai rolar. Então a gente vai ter que entrar com a casa assim, no osso mesmo. Ela é uma casa zero, ela acabou de ser construída. Então assim, ela não tem nem um spot de luz. Então a gente vai ter que entrar na casa mais no osso mesmo. E eu acho legal tá estar te falando isso, por quê? Para mostrar que a gente toma decisões rápidas, para mostrar que a gente segue em obediência. E muita gente sempre falou pra gente assim, ah, é muito fácil fazer isso. A gente sempre foi muito obediente e a gente sempre agiu muito rápido quando a gente entendia que era uma direção de Deus na nossa vida. Hoje, mais do que nunca, Deus é muito presente na nossa vida. E quando a gente entende que tem que fazer algo que Ele mandou, a gente faz. Então, todo mundo assim, sempre falava pra gente, né? Via que a gente fazia, às vezes, coisas ousadas, sabe? Fazia as coisas rápido, né? Falava assim, ah, tá bom, é muito fácil fazer isso sem filhos. Ou quando vocês estão com, com coisas alugadas e tudo mais. E aí, assim... Agora a gente tem filhos, e agora a gente comprou uma casa. Tipo assim, mesmo assim a gente é obediente, mesmo assim a gente vai e age, e mesmo assim a gente sai rápido e age rápido e faz. A gente entende que as coisas têm tempo. As coisas na nossa vida, na vida do ser humano, não só na nossa, na vida do ser humano, elas têm tempo. E se a gente não age, se a gente não dá o primeiro passo, as coisas não acontecem. Então, a gente entendeu que era necessário que a gente agisse com fé, e com agilidade então é isso que a gente está fazendo eu acredito que graças a deus eu tenho uma habilidade de organização sou personal organizer já passei por inúmeras mudanças nas casas mais diferentes possíveis que vocês possam imaginar talvez eu nunca tenha pego uma mudança desse tipo, assim, onde não tinha nada na casa. Então, eu acho que eu realmente nunca peguei, assim, uma mudança de um cliente que tenha sido, sei lá, tão maluco ou ousado quanto a gente, que tá se mudando, assim, tipo a casa no osso. E tão rápido, porque a gente assinou o contrato num dia e a gente vai se mudar, tipo, 10, 12 dias depois, tá? Esse é o tempo, mais ou menos, né? E nesse tempo a gente vai ter que colocar minimamente algumas luminárias na casa, que nem isso tem. Daqui a pouco eu vou mostrar uns pedacinhos mas assim, só tem fio pendurado na casa. Vamos ter que instalar um ou outro ar-condicionado. Tudo bem, isso a gente vai até trazer lá da, da casa que a gente mora, que é, que é nosso. E vamos ter que botar algum tipo de armário, né? Tipo, Hoje eu não tenho um armário que seja meu, um armário que seja meu. Tipo, a casa que eu moro hoje, o apartamento que eu alugo, todo tem pl planejados. É tudo planejado que fica no armário, no, no apartamento. E assim, como a gente vai querer fazer daqui a pouco algo muito bacana aqui, né, vamos sentar com o arquiteto, vamos planejar algo muito, muito bonito, vamos ver aqui um, um design, cores, papel de parede, plane, armários planejados, tudo isso, só que isso demora, né, até a gente sentar com o arquiteto, até a gente fechar o projeto, até a gente ir na loja para fechar, até... Até a loja entregar, pelo que eu sei, as lojas estão demorando aí de 90 a 120 dias para entregar um móvel depois de aprovado e pago. Então assim, eu vou ter que ficar algum tempo com as coisas minimamente organizadas, né? Não dá para deixar tudo dentro de caixa, não dá para viver com uma mala né, no chão por cinco meses. Então a gente está montando alguma coisa provisória assim na casa. E é isso que eu quero dividir com vocês, todo o meu pensamento por trás porque, ao mesmo tempo, eu não queria montar uma coisa que fosse muito cara, que eu gastasse muito dinheiro agora, porque, afinal, eu tenho vários investimentos para fazer daqui para frente. Então, a gente fez investimentos simples para poder entrar na casa, ter as coisas minimamente organizadas, ficar esses cinco meses aí com as coisas das crianças, as nossas, tudo bem organizadinho, ter a empresa funcionando aqui no terceiro andar, trazer os móveis que a gente já tem e adaptar aqui na casa, e deixar as coisinhas e ir colocando o que precisa de imediato. E vir morar, né, gente? Vir morar e começar a ser feliz. Então é muito importante que a gente faça essa categorização com cores, tudo bonitinho. E a gente vai mostrar isso tudo quando a gente for mostrar a mudança. Vocês vão ver bem direitinho quando a gente mostrar a mudança. Tá acabando a luz, mas basicamente o que eu queria falar sobre planejamento era isso. Porque o mais importante é a gente fazer esse planejamento aqui antes. O que, que eu pensei para esse closet, tá? Eu peguei o um espaço e basicamente eu imaginei o que, que a gente vai precisar de espaço para roupa, né, em termos de cabideiro e prateleira. Cabideiro, né, eu comprei algumas araras, tá, então eu, eu comprei araras de um metro para não ficarem muito pesadas, eu fiquei com medo de sobrecarregar essas araras, né, então eu comprei várias araras de um metro e fui colocando conforme elas cabem no, no espaço da parede e coloquei estantes com bastante prateleira nessas prateleiras, como eu não tenho gavetas disponíveis, eu vou utilizar caixas e coméias no lugar de gavetas. Então, quando eu precisar de gavetas para camisetas, para calcinha, para cueca, para biquíni, né, eu vou utilizar as coméias e as caixas para fazer como se fosse uma gaveta, tá? Vou utilizar também essas prateleiras para bolsas e sapatos e também para coisas que dá para dobrar, um casaquinho, um, uma lã, alguma coisa mais grossa, que dê pra gente fazer uma pilha, uma calça jeans, mas basicamente vou tentar dobrar, é, pendurar muita coisa, dobrar pouca coisa, e tudo que eu precisar dobrar eu vou colocar em colmeia e em caixa, porque eu não terei gavetas nesse closet provisório que eu inventei aqui, tá? É, foi uma coisa simples que eu inventei, tudo isso daqui vai ser reutilizado depois em outros ambientes da casa, né? E eu simplesmente utilizei as medidas do local, tirei bem as medidas, é, dei uma folguinha entre uma coisa e outra, para não ficar nada batendo, né? é, um cabideiro não batendo o outro e tudo mais. É, e acho que vai ficar bem bacana, tá? Não chamei nenhum arquiteto para fazer, fiz da minha cabeça mesmo. Vamos ver se vai dar bom. Ah, outra coisa também né, que a gente está vendo, o que, que precisa ser feito na casa antes da gente vir morar. Por exemplo, a gente tá vendo se precisa colocar tela de segurança por causa das crianças. Tela de segurança na piscina, que é uma, é uma gradezinha assim da piscina. Que aqui eles vão ter acesso direto à piscina, no mesmo andar né, da sala. É, então, isso é uma coisa que a gente já mandou fazer. Então, esses pormenores, que são detalhes que parecem bobos, mas que se você não tiver um checklist de planejamento do que tem que ser feito antes da pessoa se mudar, acaba que a pessoa se muda e a coisa não acontece. Entendeu? Então... Cara, é preciso muito planejamento para que você identifique as tarefas que precisam ser feitas e o que, que é urgente para ser feito antes da mudança e o que, que não é tão urgente assim, que pode ser feito, por exemplo, já morando aqui. Tipo, tem coisas que estão que lá na nossa lista, mas que já podem ser feitas depois que a gente vier morar aqui. Entendeu? Tem várias coisas que estão ali que são, vão ser feitas depois que a gente estiver morando aqui. E tem outras que vão ser feitas bem mais, né? A médio e longo prazo. Então, a princípio, eu queria falar com vocês sobre essa primeira parte. Vou atualizando vocês semana a semana, dia após dia, sei lá, conforme as coisas forem acontecendo. A gente vai gravando aqui e vamos liberando para vocês, que eu quero vocês acompanhando tudo nessa nova casa. Um grande beijo, não deixa de curtir o seu esse vídeo aqui e deixar o seu comentário, eu quero muito saber a tua opinião. Vai, me dá uma opinião. Indica alguém aqui que pode vir aqui ajudar a gente, fazer uma parceria com a gente aqui também, entendeu? Arquitetos, cortinas, aceitamos tudo, gente. Como vocês viram, a casa está pelada, não é verdade? Um beijo até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E no próximo episódio do Diário de uma Mudança, com Priscila Seboia. Ai, mentira que você não tem mais essa data. Como assim, cara? Pelo amor de Deus! A gente precisa se mudar! Olha só, você consegue pelo menos já ir me entregando as cascas esse final de semana, porque eu acho que a gente já consegue antecipar pelo menos alguma coisa de embalagem, né? Tem muita coisa que a gente já não tá mais usando. E, pô, aqui em casa a gente tem experiência, né? A gente pode ir embalando alguma coisa. Agora, me confirma sobre a data da mudança, porque, cara, a gente precisa ir o mais rápido possível, tá? Eu tô esperando. Você me confirma isso até o final da tarde de hoje? Beijo! Deixa eu te falar, vai ter uma mudança de planos aí, né? Porque a única data que a do Kern tem, é, sem ser mais para o final do mês, é no dia 3, tá? Então a gente vai ter que fazer uma mudança de planos aí naquela mudança do nosso cliente. É, já vê aí para gente colocar mais uma menina nessa mudança. Por quê? Porque eu vou estar tá um pouco mais off, né? Porque eu vou ter que cuidar da minha mudança daqui do lado de cá, tá? E eu estaria com vocês dentro desse projeto do cliente. É, já vê quem pode ir com a gente nesse projeto do cliente eu vou estar com vocês assim, em paralelo, mas não vou estar lá full time né porque dia 3 vai ser uma embalagem aqui e depois outros 3 dias, 4, 5, 6, vai ser embalagem transporte, embalagem transporte, entendeu? O bom é que o transporte acontece provavelmente depois da hora do almoço e eu já vou estar perto de vocês, porque vai ser no mesmo bairro aí da mudança do cliente, né? Então a gente vai fazer essa pequena mudança, esse ajuste, já ver essa alteração na equipe para que a gente possa fazer as duas mudanças ao mesmo tempo, tá?